e uma rede de monitoramento mas a tecnologia digital que poderia ser nossa aliada ela vem na verdade chega nas nossas mãos como algo pronto que a gente simplesmente usa não é algo que a gente pode customizar e usar para essas diferentes uh, situações e como a gente quer como o monitoramento cidadão da radiação devolveu-se a clareza ao povo de Fukushima e de todo o Japão fazendo o agora sem deixar isso -se para amanhã desenvolveu-se um exemplo de projeto de ciência cidadã é de ciência cidadã. De cidadão para cidadão é a ciência cidadã. É de ciência cidadã que a gente fala, quando a gente fala do caso do Safecast, porque as pessoas fizeram um processo científico colaborativamente e conseguiram com isso um resultado muito mais forte, um resultado que tinha força da comunidade.